E aí, gamer? Tudo de bom com vocês? Estamos aqui, eu acho que no sexto episódio. Sétimo. É o sétimo. Sétimo. Tá, beleza. Estamos aqui no sétimo episódio da nossa querida série de Infinite Road Elite. Então, sem mais delongas... Roda a Thumb! <risos> Beleza então. Essa fase é difícil pra caramba, mano. Essa é a fase. E mais... E tem que ficar em cima do tanque, força, né? É, só fiquei. Fica... Não, pode ir pra fora do tanque. Sim. Só que é bom ficar em cima, né? Mano, essa fase é muito da hora, cara. É muito épica. Tem até uma música de Mario 3. Vamos lá, exército de Toads! só tem dois aqui, ali, velho. Fala o G. exército dentro. Não me atrapalha! É, tipo, ele tá bom. Eu acho que vocês entenderam né o que eu quis passar, né? Eita porra! Oh meu deus! Bomba não! Bomba não! Pronto, salve! Esse, esse desgraçado... Solta as bomba. É o... é o nome dele? É o ratão! Vou é. chamar de Rato borrachudo! Rato borrachudo! Sai daqui, rato <risos> borrachudo! Aaaaaah! Você é doido de pedra! <risos> eu ainda matei ele! Ele é o rato borrachudo! Uh, o tanque parou! Não, não, o tanque... parou, mano! Ó, eu tá fui spawnar f... o... Tá, pera, fica aí parado, fica parado. Eu vou pro lado de lá. Ah, não deu certo. Eu... Eu... Eu... Não, eu mano... fui spawnar o tanque parou certinho! Olha, gente, esse jogo não foi feito pra ser jogado em multiplayer, tá? Sinceramente. Não é verdade? É, eu... Não, eu tenho que isso de novo. Pra ver se eu... Eu tô spawnando. Tá, pera, pera. Tu, tu morreu. Eu matei só pra ver. Tá, vai. Aí, é. O tanque para. Isso é meio ruim, né, cara? Não é ruim. É útil. Bando. Tá, fica aí parado. Fica aqui, ó. Eu, não, não. Eu vou usar uma Tá preparado pra jogar a parte mais difícil do jogo inteiro? Ou não? Pega um power para mim! Não dá, é eu botei só de propósito. Bota checkpoint! Botei! Glória? Uhum. O check pode funciona pra nós dois, tá? tá? Tu morreu de novo Morri porque eu não vi que eu acabei viajando um pouco Cara, essa fase é muito difícil, não tô zoando Isso, nossa, ainda bem que tu deu um spawn Eu sabia e que... E bugou tudo, né? Eu ah. sabia que tu ia morrer bem nessa parte Oi, fala a verdade, bugou tudo hein? É A gente tá bugando o um mapa, só pra jogar multiplayer É Pega aí Aqui tem a nuvenzinha do caramba. Eu acho que é só fácil. Ela é fácil. É, eu até fácil. Assim. Aqui.. Vamos tentar economizar vida o máximo possível. Se, se tiver perto de mover.. É. Vamos tentar economizar usar A gente vai usar bastante vida no Bowser, né? Cara, o Bowser ficou difícil pra caramba, mano. Sem zoeira. Não é verdade? É. Cara, é gigante a fase do Bowser Tá, dois spawn, hein? 10 pau, sempre garantir. Ah. ah, cuidado. Não, fiquei, fica aí, fiquei, fica aí, eu mato. Oh eu oh, oh, ainda bem que deu certo. Pera, não. Não joga aqui. Joguei. Opa. Eu joguei pro outro lado, essa merda. Por que tem um monte de puio, puio? É puiopuiu, mano. Não sei, é. Gelatina a moeba. Pera, não, não. Deixa eu dar uma Cara, a gente vai perder todas as vidas. Depois vamos Não, eu ia falar um negócio aqui Jogar mais uma fazinha e só pra ganhar vida. Ou... Não, não vale a pena, né? Espera, deixa... O é meu... o Eu? Joga ele aqui. Entra aí, vamos tentar enfrentar o Jupa. Ou tu quer esperar? Vamos. Bora! Vamos matar o bumbum de novo. Ele deu um respawn. Bumbum? Será que não é o Hammer Bros? Não. É o Bumbum, Bum, ele ele é a vingança. Só que ele tá tendo ajuda do é o É, e tem também os fomeiros. Né? Vai, tentar dar uma pisadinha Ou não deu certo? Não deu certo. Beleza, matamos todo mundo. Mais uma fase completa. E eu... estamos chegando na última fase. A última fase do jogo. Sem volta, eu vou me dar porta. Tem lava no teto. Beleza, essa fase... Mano... Sinceramente, tu tá preparado, cara? Ou não? Não, não estamos preparados? Vamos lá! Castelo! A gente tem duas vidas! Vai dar merda! Vai! Vai e fase... vai morrer! Vamos! Sim! A gente vai ficar puto! Oh, no Infinity War dois pode fazer uma fase onde tem um poderzinho de gato, né? É, pode ser. Só uma fase porque sabe, é que... Que sabe que tem o banho do ar com poder de gato, né? É. Ah, o de merda! A Tinta tá ligando, né? Na, na verdade, alguma coisa que meu pai não pagou, e é tá ligando de São Paulo. <risos> é porque meu só tá assim, registrado no CPF dele e já sabe como né? é que é, né? Ou droga. Vou acender. Referência, musiquinha de... Ah, culpa do caralho! Vai jogar martelos e na hora que a gente pula. Pô, oh, mano, é sempre assim, né? Eu tô, eu tô achando que a gente já vai perder a nossa última vida. Será? Mano, até tela fica mudando, sabe? Dividindo, isso atrapalha bastante ali. Eu vou tentar jogar sem. Morremos <risos> no mesmo. Ah, boa ideia, né A gente perdeu todas as vidas. Mas quando a gente voltar, a gente vai estar com três? Sim. Oh, sinceramente, nesse jogo assim de. De plataforma que tem bastante vida, tipo Mario mesmo, né? Em si. Por exemplo, Mario Road, esse jogo do Mario que são maiores, né? Esse sistema de vida, sinceramente, não funciona, cara. É muito bugado. Tipo, o que, que adianta? A gente perdeu todas as vidas, sendo que. É só dar um restart, começar de novo e a gente já tem três, não tem? É. Isso não vai sentido. Cara, olha o inimigo. Tá, vai, três. Vai Olha só, só olhe Ah, matei Não é, tá aqui. Não, não, ative de novo Isso, deixa aí. Pode, vai, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Uma hora que vai jogar aquela É Cara, tô bloqueado ah. ah, eu fiquei olhando pra ti mano, nem prestei atenção. Ah, agora eu entendi o que tu sabes. fazer. Uma mini-buzzle aí, tu vai bugar. O que tu que, que, que entendeu? É que eu, é que eu, ué, eu bloqueado. Ah, tá. O ruim é que olha só, a tela tá dividida, não consigo enxergar o que tem lá no outro lado. É bem assim, não é... Tá, vem aqui, vem aqui. Tu consegue passar essa parte? É, não. E melhor não gastar nem vida. É. Beleza. então. Vamos passar essa parte aqui de boa. Agora ferrou. Tu consegue dar spawn aqui, mano? Sim. Tu tem que dar spawn aqui, mano. Essa parte é muito ah, difícil. Isso, fica aí parado, fica aí parado. Mano, só, só mais triste. Uuuuh! Uhum. Consegui mais uma vida? Uhum. Mais uma vidinha. Né? É isso, mano. Ainda tem aquele finalzinho bônus que eu fiz, né? Você lembra do finalzinho bônus? É. Não, não, não tô querendo falar o bônus do jogo e tal, sabe? Tu entendeu, né? Que... Vocês vão ver daqui a pouco Olha, se a gente morrer, a gente vai cortar o vídeo, beleza? E provavelmente a gente vai cortar o vídeo porque a gente agora Não! Vídeo <risos> de merda! Luigi! Luigi! Luigi de merda! <risos> <risos> Luigi! Não, eu peguei com e botei... Tem clicado no botão de clicar atrás. Ah. O Luigi continuou pra frente, do laçamento. Sério? Ah, meu Deus. Esse esculpa vermelho, uma coisa que nem eu mesmo sabia. Sabe nessas partes assim, sabe quando eles vão pra fora da tela? Eita porra. Ah, vambora. Oh, mentira, mano. Eu cliquei pra sair da porta, mas só que eu continuei pressionado e eu entrei de novo nela, cara. Oh, louco! No. Okay. Nossa, cara, que azar. Tá, vamos passar de novo, né? Injustamente. E dá spawn, mano. Ah, velho. Tudo de novo. Só vai dar merda. Essa parte eu já percebi uma coisa, cara. Eu percebi que eu só morro nessa parte. Das tartarugas. É. Desculpa, né, tartaruga? Tudo faz. Tartaruga. É, porque, é porque essa parte aqui, olha. Tartaruga vai por baixo. Opa, agora funcionou. E essa parte aqui também é meio chatinha. Ah, pronto. Passei a parte mais difícil primeiro. Aqui eu acho melhor esperar o inimigo. Nem esperar o Eu acho que eu tô muito assim com pressa, sabe? Eu não tô prestando atenção e calma, não acho. Agora eu tô indo mais com calma, mano é. Ai, ah, dessa vez eu acabei de me lembrar de uma coisa. Tem uma vida secreta que eu não lembrava. Eu botei uma vidinha. Foi sem... aquela vez que tu morreu, né? É, ah, ajuda, não ajuda. É. Ou. é. Qualquer coisa é só tudo dar né? Eu não posso perder esse power de jeito né? Tem uma parte lá que eu decidi. Né? Ah, mas perdeu ou não perdeu, né? Essa é a parte que a gente vai passar, essa parte aqui é até que é fácil. No chefe, no chefe tu dá respawn Por que tu bota as coisas mais legais que não dá pra pegar? Eu botei tudo Só pra dizer que os inimigos aprisionaram os power-ups. Tipo o tipo, um mesmo Ah. Oh, que desgraça, vai tomar no cu, cara. Olha isso, ele pula sempre quando taco Olha isso, cara. Pronto. Ah, a moeda do Resendível. Ah, tá. Botei a moeda no meu corpo inteiro e olha no que deu. Eu não vou nem pegar YoshiCoin, tá? Mas ó, pra quem quiser saber, tem um YoshiCoin ali e um YoshiCoin aqui. Eu tenho certeza absoluta, mil por cento, que vai gente aí no comentário. Passei de primeiro Jogo em dois players pra ver como é que é, então. Verdade. Olha só, não sei se vocês perceberam, mas eu tô jogando em um aqui e tá fácil, olha. Que dá resposta e pegar a minha mão? Não, eu não tô nem a pedido. De novo, acho que agora é o Bowser, né? Agora é o Bowser. Então eu vou ter que falar. Oh, Estou, esse, esse sim, fica aí, fica aí. Aí É o melhor lugar do É Ah, caralho. Nossa, que batalha épica Ah, era pra ter ficado aí, sim. O quê? Morreu. Dá responde, dá respawn. Isso. Vai, me ajuda, vai pegando essas bombas e tacando nele. Não, não, não, não vai, não, vai. Ah, droga. Sai, sai, sai, sai, sai. Não, não era assim, o era não era assim, não nada, era assim, não era assim. Ah. A gente tá indo bem, a gente tá indo bem Pô, oh, o Bowser tu achou difícil, eu lembro É, mais ou menos não é. Tá, não dá mais respawn Eu tenho mais tempo Consegui matar, o Bowser se jogou na lava e Deixa eu pegar aqui o novo cabelo é. oh, Pô, a gente tá conseguindo, cara 23 minutos de vídeo Tá, leva dano, tô nem aí só pega isso aqui, pelo amor de deus. Tá um calço, aí. É. Caramba. Isso. Boa. Não, caralho. Mano, a gente não pode morrer. Meu deus, cara. Tá <risos> Não, eu tô de boa, tô de boa. É que essa parte aqui é só... Eita, porra. Agora eu acho que eu fiz merda. Tá, vamos voltar vou Vamos pegar esse inimigo. A gente pega e... Pau! Ah, mano. Finalmente! Matando o Bowser, desgraça! Eu dei 300 mil rage nesse vídeo. Subiuzinho. Subiu, <risos> subiu a ponte. Finalmente, cara. Oh, vamos concordar. Essa fase foi difícil. Só vamos passar essa Warp Zone aqui, cara. Já levei. Ah, tu nem aí, mano. Só vai. Eu não quero morrer na Warp Zone. Ô, oh, fala... Ô, oh, Flame, fala a verdade. Foi difícil. Foi difícil. Tu bastou praticamente sozinho nessa fase. Não, não. Tu me ajudou nos respawn, cara. Ô, oh, eu tenho que ser sincero que nessa série eu não fui tão bom assim no... Meu... Jogando Mario sabe? Eu fui meio ruim Não acha? É. Mas a gente conseguiu Passamos Zeramos né? O nosso interior Elite Então eu espero que vocês tenham gostado é. aí do vídeo né? e da série Dá um likezinho aí que esses Mano, foi difícil passar isso cara É. Mano, 24 minutos de vídeo Mano eu acho que... Ah, são... Mano, a gente tá começou a gravar esse vídeo, sei lá, umas 9 A gente tá mais ou menos... Mano, a gente tá meia hora aqui, cara. Essa fase aqui foi difícil, eu acho que tem a um Mas, mano, se inscreva aí no canal se vocês querem mais vídeos assim do tipo. Espero que vocês tenham gostado, valeuzão aí e... É nóis, falou e fui! Fui! Pode ir!